E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Máquia e bora pra Exen No último episódio a gente pegou as lentes né, de visão, a gente passou por detrás lá da, da, da, do palácio E a gente agora tá com o poder de conseguir combater o Golem de Cristal frente a frente Então a gente vai enfrentar o Golem de Cristal e a fome nesse episódio e a gente já vai para a próxima parte do jogo Então bora lá! Deu um, um save extra ali só pra desencargo de consciência, mas nada demais. Então agora a gente vai enfrentar o além de cristal. Não é nada difícil, ele só um pouco torrão em mana, mas nada muito complicado. Deixa eu só deixar... Desculpa, eu não, gosto, não gostava daquela tocha. É... Vamos direto lá enfrentar ele. Olha ele aí, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, E morreu É isso pessoal, esse daí foi o Golem de Cristal E agora nós vamos enfrentar a fome Então lembrem-se Crater of Might te dá mana Então eu vou setar uma. Eu vou voltar pro flask. E. salvar. Então, bora lá enfrentar o primeiro mestrão. Essa daqui é a fome. Então, aqui eu vou ter que. sambar um pouquinho, porque ele me puxa. Eu tô com o anel de regeneração, né? Então. Opa! Ele teleportou. Cadê ele? Do meu lado. Arregaça, gente. Dá tiro. Porque esses negócios em vermelho se pegar. Ele levantou a mãozinha. Vocês correm. Ando em círculo. Se ele te pega, atira sem parar. Uma hora ele morre. Ele é um pouco cegão. Por ser o primeiro mestre é.. De boa ele ser assim. Aê, matamos! Olha ele de perto. Que viadão bonito, hein? Esse é ele. Ah, meu Deus, Ih, morreu. Essa foi a fome, pessoal. Então vamos lá, conforme as energias místicas são soltas a destruição da fome é... some pelo ar diante de você, um senso de urgência te assola enquanto você, a, vé... a... Ah, enquanto assola você e o próprio espaço em, é... em torno de você começa a, a circular. Instantaneamente você percorre através de distâncias e se encontra na Terra de Mazaira. Enquanto a náusea do teleporte começa a desaparecer, você, come... você prepara suas armas e olha pelo... pelo cenário diante de você, temendo por sua vida. Agora a un... o... Agora só tem um silêncio negro que é opressivo e que te sufoca. Você começa a colocar o seu pé direito. Para a nova jornada Independente do caminho que você escolha A morte te aguarda Então o próximo O próximo mestre talvez seja a morte Pelo que ele falou aqui Eu nunca enfrentei ele, né Então Vamos ver o que acontece, né Bom, eu vou jogar o começo aqui né? A gente tá com 5 minutos de episódio Então Deixa eu mostrar pra vocês Aqui tem um escorpião um novo mob aí pra nós Deu Tile de, otário, de Ronaldinho também. Aqui temos um golem de cristalzinho. base. Dá um nele. Ele morre. Estamos level 5 ainda. Vamos apertar esse botãozão aqui. Vamos voltar. Ele abriu este caminho. Então vamos pegar esse escorpião aqui também. Morreu. Vamos pegar o um arqueirinho. Bater na alavanca enquanto isso. Ah. Eu odeio minha vida. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Voltando. Aqui temos outro inscrito. Outro... Texto. Então, nossas defesas caíram, a chave para nossa mágica está nas mãos do mal. A morte capturou os quatro elementos e espalhou eles pelo reino. Defendido por jaguares, é, jaguares lobisomens e escorpiões, os elementos precisam ser pegos novamente para estender a ponte para as estrelas. Ah, apenas quando os elementos forem retornados, o Poço das Almas estará aberto. Eu ouvi lendas informando que haverá um teste de elementos e eu só posso esperar que eu possa passar pelos quatro Tirante. Então, talvez, <risos> eu tenho quase certeza agora que a morte é o nosso próximo vilão. Então, esses jaguar vai ter um aqui, mas eles são extremamente chatos e eles ficam invencíveis por um tempo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando for enfrentar eles. Então, viu um? Vai pra trás e atira. E cuidado que eles pulam. Ó, isso daqui é ele invencível. Aí ele volta. E você mata ele. Mas cuidado, porque esses bichos são... Chato. Tá aqui. E aqui temos um livrinho. Pedra da... Pedra da Invocação. Ele invoca um mob pra te ajudar. Basicamente é isso. Eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Hum. Momento, eu já volto. Não seja burro! Voltamos, pessoal. Vocês viram que... O que aconteceu, né? Eu nem vou comentar nada. Então... <risos> Voltamos, né? Então a gente tem que andar com cuidado aqui, porque... Ó, oh, preciso achar meu ornamental. Aqui também. Então é aqui dentro que temos que ir. tem algumas manas verdes, porque a terceira arma tá aqui. Em algum canto. Ai meu Deus. Meu Deus do Ai, céu, Berg. Berg! Meu Deus do céu! Eu tô sem mana. Nossa, enfrentar ali em cima vai ser difícil. Ó o pão quebrado, pá! Eita, liga na baixa, pai! Entenderam o que eu falei quando ele é muito difícil? Então, né? O amuleto de proteção. Ele tava protegendo isso. A gente pula aqui. Mata esse caninho aqui. E aquela é a terceira arma da assassina. As bolas. Na verdade as granadas, né? Essas granadas tipo do Shadow Warrior. É meio.. bem porcaria, né? Mas fazer o que? Então tomo. Se quiser pegar, eu vou pegar porque é polícia, né? Então, beleza. A gente vai vir aqui pra trás. E aqui é a nossa primeira era. O Obelisco da Lua. Então, bora pro obelisco. Estávamos na, na praça do sol. Então vamos para o obelisco da lua. <risos> ok. Morreu também. Então, aqui não tem nada. Oxi. Esse terceiro arma é bem forte Ó, Outro vinomância A gente vai devagarzinho aqui e que é aqui? Aqui é a ponte das estrelas Acho que aqui é o final, né? É um bicho Cara, sinceramente, eu prefiro a terceira arma do do paladino. É um puta no machadão. É da hora. Beleza, fizemos a sequência aqui. Então a gente subiu o obelisco da lua, né? Deixa eu pegar uma arma boa. Ele vai abrir essas duas portas pra gente. Então a gente consegue... Entrar aqui. Vamos matar esse carinha aqui. Eu só vou usar a bolhadeira no último caso, tá bom? Ó, aqui a gente precisa da da caveira de cristal. Não, não somos o Indiana Jones. Muito menos meu nome é Harrison Ford. Então, aqui a gente precisa da caveira de cristal. Daí, pô. Aqui a gente precisa da caveira de jade. E aqui em cima a gente vai pra outro canto vou Tomar esses bichos aqui Gostaria de um pouco de mana Mas não temos Então, entrar aqui E tem cara de ter segredo, né? Aí não tem nada não Nossa, bem amigável, né? Muito amigável. Então... Primeira tentativa. Caralho, isso sou foda. Pegamos a chave ornamental. Tem um Zezão ali. Tá ele Vou aqui e morri. Pronto, passamos. A gente vai pegar esse teleporte aqui, abrir essa portinha. A gente volta pra cá. Só foi lá embaixo mesmo pra ver o que tinha. E pra morrer um monte de vez pro.. pra diversão de vocês, né? Então.. Vamos lá. A gente precisa das duas caveiras lá, né? A gente vai vir pra cá? Não. A gente pegou a chave ornamental. Então vamos voltar tudo. Pegar umas mana verde. Vamos abrir essa porta aqui em Cachava Ornamental. é ah, muito lento. Pronto. Matamos o... tigre t tigre Pronto. E pegamos agora o nosso último nível. Então agora a gente consegue ser silencioso E dar um backstep se ninguém vê a gente certo. Aqui é o teste do fogo Que tem esses negócios, né? Que sobe e desce. Então, a gente vai ter que fazer uns, uns pulinhos aqui, né? Se matar um pouco. Então, vamos pular aqui e vamos pular aqui. E pensando melhor, pessoal... Eu vou parar o episódio por aqui. <risos> e a gente continua no próximo, tá bom? Que aí a gente faz esse, esse primeiro aqui. Então, é isso, pessoal. E no próximo eu... Pega o teste do fogo pra gente Falou!